Nopa? No, então. Tava eu lá procrastinando como sempre, até que houve um barulho de porta sendo arrombada. E quando eu olhei pro lado voou madeira dos meus cabelos. Eu me perguntei quem caramba poderia ter arrumado minha porta e então a figura começou a se revelar. Chulaze. Sim. Aquela filha da mãe retornou. Aí a Chulaze virou pra mim com aquela cara de demência e disse. Vai gravar vídeo, caramba! Você é uma vagabunda, Chulaze! Eu como sou rei, devo te xingar até você cansar. Depois de passar o dia inteiro caindo na porrada com ela, eu fui pensar em tema pra vídeo. Então, comecei a pensar em algo que estraga a nossa comunidade. E o que é esse algo? É de fake? É. deve ser um bom tema. Primeiramente foi mal pela falta de frequência, porque tá muito difícil pra achar tema. E segundo é que eu tenho um server no Discord, e ele tá quase pegando 400 membros. Então se puder entrar lá pra fortalecer e conversar com o pessoal, eu agradeço. E ainda que esses dias eu tô indo cal, então se você quiser vir zoar da minha cara falando que eu tô fazendo GF, pode vir também. Bom, pra você que entrou na comunidade agora e não sabe o que é Exposed, eu tô aqui pra te explicar. Um Exposed é quando você tá sendo normal publicamente, mas faz algo de errado enquanto não tá sendo visto e quando alguém descobre e decide levar isso pro público com prints, áudios e tudo, você tá sendo exposto e exposto em inglês tem como resultado a palavra exposed, mas isso de fazer coisa errada fora das câmeras é tudo contado aqui dentro da nossa comunidade de opinião pelo menos é o que mais acontece já uma exposed fake é quando uma pessoa tenta falsificar as provas desde chamar alguém que possui a voz parecida ou igual à da vítima, até manipular conversas, fazer elas ficarem meio estranhas, sabe? Meio... erradas. Então, quando a é exposed de chega ao público, muita gente acredita nisso e começa a jogar hate na vítima, sendo que ela não fez nada. Ou o que várias vezes acontece de encontrarem erros como vocabulário nunca antes apresentado pela pessoa, erros na hora de manipulação de prints e tudo aí. O cancelado é o autor de de fake. O problema disso foi o caso do Mr. Well, do Muka Moriçoca e outros. Eles tomaram de fake. Todo mundo achou que era real e isso acabou ferrando muito com a carreira deles. E realmente, eu não sei o que alguém que faz de fake tem na cabeça. porque tentaram dar um processo no Muca Muriçoca por conta disso. Antes era o exposed do Z, depois um exposed fake do Mr. L, depois do Digo que também era fake, aí foi o Bart, que no começo ninguém acreditou, mas era real. Chegou a vez do Tio Sam depois de se ferrar à toa e foi indo em muitas tentativas. Tipo, o problema disso é que além de ferrar com a carreira do cara, quando o um exposed for real, ninguém vai acreditar. Se você que tá assistindo esse vídeo foi quem fez o exposed fake do Tio Sam, do Digo, de qualquer pessoa. Cara, para com essa infantilidade e vai estudar, pelo teu pai que tá trabalhando muito e muito pra manter a sua família em pé. Pela tua mãe que também tá sofrendo muito com essa droga de quarentena. E pelo seu futuro também. Imagina se tu faz uma exposição de fake com uma pessoa que não tá fazendo nada de errado. Aí teu pai descobre. Depois passa pra tua mãe, tipo, como é esse carinho? O teu pai que, como dito tá dando duro e descobrindo que tu, num lugar de estudar, tá aí ferrando com a imagem das pessoas. Por isso, vamos dar uma parada com essa onda de exposição de fake. Não acreditem em qualquer coisa que vocês se deparam no Twitter ou no PV do seu amigo. Mesmo que, sei lá, o tio Gim o Toshi ou qualquer outra pessoa vem e comente disso, do vídeo não é porque são youtubers grandes da comunidade que tudo que eles dizem é certo até porque todo mundo erra, mas enfim esse vídeo foi inspirado na hashtag comunidade unida, que começou no vídeo do Ayn Lima e também me inspirei um pouquinho no vídeo do Nico, os vídeos dos dois vão estar na descrição junto com o meu servidor no discord e adeus Ô vizinho, filho de uma... Vim aqui com áudio ruim só pra falar que eu acho que eu achei o filho do tio Sam. O nome dele é Paki, ó.